E hoje eu vou mostrar um vlog muito pedido lá no Instagram. Eu fui na Irlanda do Norte visitar os lugares onde serviu de cenário para gravar o seriado Game of Thrones. Então se você é fã de Got ou se você gosta de visitar lugares bonitos, de conhecer lugares bonitos, continua no vídeo. Eu sou a Maria e esse é mais um Maria Quer Viajar! Gente, vocês é viram tanto que eu tô produzida hoje? Fiquem de olho lá no Instagram do Maria Quer Viajar, porque esse aqui foi uma amiga minha, a Pamela, vou deixar o arroba dela aqui, que fez essa maquiagem. Ela é muito boa, então se você precisa de maquiagem profissional aqui em Dublin, liga pra ela, entra em contato lá pelo Instagram dela, que ela vai ter o prazer de te atender e você vai ficar bonito, como eu fiquei. Ai! Mas agora vamos pro vlog. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like se você gostar do conteúdo e deixa um comentário para mim saber, se... para mim saber, Uau! E deixa um comentário para eu saber se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo para eu continuar fazendo. Bom dia! A gente tá saindo de casa agora, rumo a Belfast, no norte da Irlanda a gente vai conhecer um monte de ponto turístico sobre o Game of Thrones e a gente tá muito animado a gente saiu bem cedo que é pra ver se a gente consegue ver o sol nascer em algum dos pontos turísticos e a gente vai mostrar tudo pra vocês beijo chegar aqui em Belfast e agora a gente vai tomar um café da manhã e aí vamos seguir mais para o norte da Irlanda ainda para poder ver o primeiro ponto turístico foi gravado uma cena de Game of Thrones lá e eu estou muito ansiosa a gente está tomando um café da manhã no hotel que a gente encontrou pelo Google mesmo o valor desse café da manhã é 12 libras por pessoa e é self-service, você pode comer à vontade, tem várias opções, é num hotel É muito legal, muito bonito, é uma ótima opção Vou deixar aqui o nome do lugar e vou dar uma filmadinha pra vocês como é que funciona aqui, mais ou menos, pra vocês verem A gente está sentado do lado de uma lareira, olha só Aqui são as bebidas, os chás ali os pães, a torradeira mais adiante os ingredientes para fazer um back breakfast e your boot, essas coisas esse aqui, ó pessoal é o Irish Breakfast sim, eles comem isso aqui tudo no café da manhã olha só, esse feijão ele tem molho de tomate então ele é adocicado isso aqui são ovos mexidos esse tomatinho, bacon essa, esse tipo de linguiça. E está faltando aqui o black pudding, que é um bolinho feito de sangue. Eu, particularmente, não gosto, acho muito pesado, sabor muito forte, mas o marido sempre que viaja ama, né, marido? É, o black pudding é só do Irish Breakfast. Como a gente está no Reino Unido, não tem black, black pudding. Ah, então, esse aqui não é... Ah, entendi, é o English Black Breakfast, então, né? E a gente está sentadinho aqui, ó, do lado de uma lareira. Pessoal, aqui na Irlanda eles têm o costume de fazer o chá com leite, ó. Estão colocando o chá ali agora. E aí, eles adicionam o leite. E essa é uma bebida super tradicional. Zlacha. <risos> Quem assistiu o vídeo do 5 curiosidades sobre o St. Patrick's Day sabe o que é Islândia? Se você não sabe, vai aparecer no cards aí Quando você terminar esse vídeo, você corre pra assistir pra você saber Chegamos! Já vou filmar o nome do lugar porque eu não sei pronunciar Olha esse mar! Olha esse dia, na verdade, né? Olha que lugar mais lindo, gente! Acabamos de chegar aqui em Caxandu. Vou escrever o nome aqui, ou no pezinho do vídeo vocês saberem o nome da cidade. E a gente vai entrar agora numa caverna de quatro, mais de 400 milhões de anos. Que é a caverna onde a Melissandra, a dama de vermelho, dar luz aquele bebê horroroso lá, aquele espírito negro, então vamos ver agora. Aqui é onde ela chegou com o barco, aí ela caminhou por aqui e ali é a caverna. Aqui nos cenários do filme Segundo o Google, né? Não sei Sempre vai ter uma plaquinha dessa, ó Explicando que aqui foi Cenário olha a caverna. Agora a gente vai entrar na outra Porque, né? Ixi, só tá falando aqui. Que beleza, hein? Ah! muito bom. Meu pé virou não sei nem o quê. explicar? Ali onde tem esse furgão branco é onde a gente estacionou ó nosso carro a gente estacionou ali, você vai colocar no, no Google Maps o nome da cidade ele vai te parar ali, aí você vai a pé, você vai atravessar essa pontezinha, vai vir aqui, você vai seguir até o final da rua virar à direita e a hora que você virar, você já vai ver a caverna não paga, você mesmo pode fazer, basta seguir o Google Maps. Tudo bem? Gostou de mim. Olha o coletinho, ela é muito fofa. Ela fica aqui, gente, ó, cuidando do pedágio da ponte. Quem é de verdade sabe como que é o Caminho Real E a gente tá chegando já, isso aqui é o caminho pro Caminho Real Logo, logo a gente tá lá Vou filmar pra vocês, vamos ver se é igual fala na internet mesmo, né? A gente chegou aqui agora na Kings Road Que tá cheio de turista Quem vai reconhecer, quem vai saber hein, que cena que é essa? Que lindo! Não acredito que eu tô aqui, cara! Vai embora, gente! Vai embora, vocês tudo. Vou tirar minha foto sem vocês. É é. Acabou de chegar aqui na ponte. Olha lá a lá, vamos ver se dá para vocês verem Ó, Que é onde o pai do Greyjoy morreu Agora, depois de apanhar um pouquinho para descobrir essa ponte A gente está indo pro o estacionamento próximo da ponte para tentar atravessar ela Mas tudo na vida tem um lado positivo, né? A viu um mar lindo, acabei de mostrar pra vocês. E o sol tá maravilhoso, não tá nublado, não tá querendo chover, não tá nada, então a gente teve muita sorte até agradecer essa viagem. Vou terminar agora tudo certo. Pra poder ir na ponte, tem que estacionar o carro aqui nesse car park. Não paga, tá? Chama Portney Car Park. Vou deixar o nomezinho no vídeo. Aí você estaciona aqui. Tem uma visãozinha da ponte que eu já mostrei no vídeo da take anterior. E aí agora você vai a pé para poder passar lá pela ponte. Agora a gente tá chegando aqui no lord Park Que é a Idle Island. This great island. Island, amor. Não pronunciou S. Muito obrigado, senhor Sheldon Lert. Vocês ouviram, né, gente? É Island. Não pronuncio S. A gente acabou de chegar aqui na Casas do great, dos Greyjoys. E eu vou mostrar para vocês a plaquinha e o porto e algumas cenas que foram gravadas aqui. Ó, geralmente nos pontos turísticos tem essa placa dizendo que aqui foi filmado e tal. E como vocês podem ver aqui, ó, nesse porto é esse porto aqui, ó foram feitas essas cenas. Gente, pensa em morar aqui, olha que lindo! Olha isso, cara! Pessoal, olha só! Nesse cenário aqui É onde eles faziam aquela espécie de batismo Olha aqui, ó Do pessoal Olha lá, naquela pedra E Também a cena em que o pai Como que é o nome desse personagem aqui? Tion O pai do Tion morre e eles levam pro mar Olha lá É bem aqui Olha que legal! Agora eu vou filmar toda a costa <risos> Ó, A gente estaciona os carros aqui você já vê essa cena Encontra a plaquinha aqui também ó. A gente acabou de chegar aqui na... Giant of Causeway, é assim que pronuncia? Não tem oh, O, é Giant Giants Causeway. Giants Causeway, e eu vou filmar pra vocês. Não é Game of Thrones, <risos> mas é a capa do CD do Led Zeppelin, House of Holy Glory, alguma coisa assim. Vou colocar e escrever aqui no vídeo. E eu vou também colocar uma imagem agora com os valores, se vocês quiserem vir saber quanto que paga. So in the car park, with yeah? Okay. So where, where Essa aqui, pessoal, é a Giants Castle. Calçada dos gigantes Formada por vulcões Caraca, que lindo, mano Nossa, que lindo E de presente O arco-íris Aí, ó, tá vendo? Não precisa reclamar da chuva Olha que coisa mais linda Esse arco-íris Abençoado! Depois de muita chuva, conseguimos chegar à famosa Calçada dos Gigantes o patrimônio da Unesco super concorrido! A gente está chegando aqui na Casa Greyjoy agora o Castelo da Não tá dando pra ver, né? Também serviu de inspiração para a Cláudia de Nair, esse castelo Chegando lá eu mostro mais é. A gente chegou aqui agora na Casa Greyjoy O nome real é Dunlans Castle Esses aqui são os valores ó Até março de 2018 né Pode ser que mude e esse castelo aqui na verdade não é um castelo, são ruínas apenas É onde eles gravaram a casa Greyjoy E também serviu de inspiração pro Crônicas de Narnia E nós não vamos entrar porque já está fechado Mas também é só essas ruínas, acho que não tinha muita coisa para mostrar Vou dar a volta ali para filmar mais para vocês verem Aí, ó a galera Fecha, abre 9 e meia da manhã, fecha 5 horas da tarde Essas são as ruínas Onde foram gravadas a casa Greyjoy Do Game of Thrones Nem teto tem esse negócio E aí pagando 5 libras por pessoa, você pode entrar ali Tirar umas fotos, dar uma filmada Então freio, nada. E a gente está encerrando o nosso dia aqui indo embora A gente vai dormir em Belfast Capital da Irlanda do Norte E amanhã tem mais Olha que lindo, gente! O arco-íris na estrada Pena que não dá para filmar, mas as cores estão tão fortes Está tão lindo Olha que lindo! A câmera tá focando o vidro do carro, eu não estou focando o ar com eles. Ah amor, arrasou! Agora ficou ótimo! Bom dia! Acordei aqui agora Já são quase meio dia E eu vim aqui sem maquiagem sem nada Só para filmar Belfast, Belfast para vocês Olha essa igrejas Vamos dar uma passeada pela cidade, tentar visitar o Titanic e fazer alguns outros pontos níveis Pessoal, isso aqui que a gente tá agora é o Peace Wall que é o Muro da Paz que eles falavam Tá vendo esse muro, esse portão fechado aí? Eles têm toque de recolher e ele fecha Bloqueia as ruas para separar os católicos dos protestantes dos cristãos protestantes Eu vou mostrar o muro pra vocês já eles Esse muro tem diversas manifestações e diversas manifestações sobre... Também tem muitas coisas que o pessoal não, não se expressa, é mais arte, mas tem diversas manifestações da época e o clima pesado do que foi essa guerra. O um muro, olha a altura do muro. Muro de quase 9 metros, chamado de Muro da Paz. É possível você fazer umas tours em táxis pretos Que os taxistas são divididos entre protestantes e católicos E eles contam as histórias e coisas que eles mesmos viveram na época que teve esse conflito Então, se você tiver tempo, é bacana você fazer essa tour Tipo, esse táxi, por exemplo, é um táxi preto que faz a tour Deve ter parado ali para explicar para algum cliente sobre o muro. Igual o táxi do Sherlock. Igual o táxi do Sherlock, é o mesmo, inclusive. Quem é fã de Sherlock Holmes aí, sabe como ele adora um táxi! <risos> táxis que vai passar agora, ó pessoal é o táxi do tour que eu falei ó. você achar esses táxis você pode contratar pra fazer tour por aqui eles vão explicar cada pedacinho da parede e o que aconteceu na história a gente chegou aqui agora numa prisão que tinha na época dos conflitos se deixar filmar eu vou mostrar pra vocês, olha só É isso aí, olha o tamanho Ó, oh, vai aparecer aqui agora os valores E os horários Ó, oh, abre de segunda a segunda Das 10 da manhã às 4 e meia da tarde E esses são os valores A gente pagou 12 libras, cada um Esse aqui são os preços para Titanic Experience. Vamos ver se a gente consegue ver o Titanic. Achei caro, viu? Oh. oh, grosso Esse GPS é grosso, interrompe a gente Foi muito bom eu espero que vocês tenham gostado onto a Eu espero que vocês tenham gostado Da viagem Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês Cada pedacinho E vamos voltar para casa né? Partiu Dublin Olha que lindo esse pôr do sol Beijo e até o próximo vídeo! Keep left to stay on A1 <laughs>